Olá, sou a Cláudia da bem-vindos a mais um Drupal 8 Preview. Hoje vamos abordar o Twig e em próximos episódios será o nosso tema. Twig é um novo sistema de templating, o que vamos tentar perceber é a novidade e o porquê de selecionar esta nova ferramenta para o Drupal 8, o que é que já está feito em matéria de Twig, o que é que se aguarda ainda fazer e o que é que podemos observar, que vantagens vamos retirar desta nova opção. Começamos então por visitar a página do Twig, a página oficial, twigs.sencialabs.org, a empresa que suporta o Twig e que está intimamente relacionada com Symfony, que também já conhecemos como framework para uh, o Drupal 8. E uh, Twig é um sistema de uh, template, é uh, um engine para templating, feito em PHP. Tem a grande vantagem de não ser exclusivo de um sistema ou de um sistema de conteúdo específico. Ele é transversal a vários, é suportado por inúmeros IDEs e tem, oferece muitas vantagens à partida. Embora, como é óbvio, vá e mais uma vez se registra a mudança. E a ideia aqui é perceber porque mudar de novo, porque mexer de novo no sistema de templating do Drupal. Porque o que se tem registado ao longo das várias major releases é que o Drupal é reescrito e isso requer, digamos, uma reaprendizagem das pessoas por parte das pessoas, mas uh, o sistema Twig, em relação ao sistema uh, em funcionamento atualmente no Drupal, que é o, o PHP template, uh, oferece vantagens enormes, entre as quais o facto de ser uh, mais consistente, permitir a criação de código consistente, um, muito similar, é como se estivéssemos a, uh, a criar markup, Uh, portanto, há mesmo quem diga que, que é muito parecido com o HTML e que uh, é seguro, portanto é seguro, garante a segurança, a reutilização, porque funciona muito com a ideia de componentes e uh, simplifica bastante uh, a linguagem e uh, tem uma base de utilizadores muito alargada, facilitando também a migração de pessoas que estejam noutros ambientes a, uh, a passarem e a transferirem-se para o Drupal sem que tenham o, o problema de deparar com a especificidade uh, e a terminologia própria do Drupal. Uh, o que vamos ver uh, neste episódio e perceber é que o Twig Initiative não é uma iniciativa principal do, do CORE, uh, aliás, se verificarmos aqui, o Twig não é uma das iniciativas uh, principais, mas é uma iniciativa que incorpora e que alimenta as que aqui estão e uh, ele está listado na parte final como uma iniciativa paralela e que está a envolver também uma, uma equipa que está empenhada em eh, trazer o Twig e torná-lo uma vantagem no Drupal 8. O Twig, aliás, esteve, correu riscos de não ser incorporado no Drupal 8 e adiar-se essa incorporação, porque efetivamente a migração e a conversão das templates e dos Theme Functions não estava a ser realizado à velocidade esperada e necessária para as fases de freeze do próprio código, do desenvolvimento do código do Drupal 8. A página que marca, digamos, o pontapé de saída para esta iniciativa é a do Bedcamp, foi neste encontro, e aliás tem sido uma tónica constante, é que as comunidades participam ativamente nos sprints, e num dos sprints do Badcamp 2012, um dos sprints foi dedicado precisamente ao Twig, e ao preparar um sistema de templating novo, e mais lógico, mais fácil de utilizar, mais transversal, mais transparente para o Drupal 8 e uh, esse trabalho iniciou e, digamos, o, os alicerces foram lançados nesta fase, mas uh, para quem quiser seguir esta iniciativa de uma forma mais consistente, uh, poderá consultar este nó uh, em que uh, são uh, divulgados os meetings uh, com uma regularidade semanal, portanto, é um trabalho muito constante, muito regular. Também disponibiliza as sandbox e todo o trabalho e o recurso para quem quiser testar, validar, testar patches, etc. Estabelece também um roadmap, toda a documentação que também está a ser criada em paralelo. Ainda uma série de princípios que foram criados e estabelecidos no próprio... Uh, encontro de, do BadCamp, uh, que é o de consolidar uh, o trabalho, de dar consistência, o de não uh, evitar a repetição de código e, um, e tem sido também uma aposta forte desta iniciativa uh, a valorização da participação das pessoas e a realização de trabalho um, significativo nos sprints. Aliás, o de Portland, da uh, Con de Portland é exemplo disso, mas um, como estão a ver, há uma série de prints, uh, sprints que estão agendados para os próximos tempos e é uma forma de seguir o trabalho deste grupo e de também dar as achegas necessárias. Uma estratégia Adotada por esta iniciativa foi a de, paralelamente a todo o trabalho de uh, sistematização, também o ir criando a secção de, um, de, para theming para o Drupal 8 e o que é que há de específico. E nós já temos aqui alguns pontos, inclusive a comparação entre os dois sistemas de template para que as pessoas percebam as diferenças e também como fazer debugging das uh, twigs de themes, das templates com Twig que um, são compiladas. Portanto, nós uh, não vamos mais ter o PHP nas templates direto. Portanto, e uh, para quem está habituado a usar sistemas como o SAS, isso começa a ser um, habitual e, e reconhece de imediato as vantagens, uh, mas um, o, o, o próprio sistema oferece debugging e toda uma série de uh, opções muito interessantes e que vão agilizar certamente o processo e facilitar a entrada de novas pessoas neste processo do Simming, que é sempre uma parte complicada no Drupal. Aqui está para já a, a, a documentação existente, a comparação entre os dois sistemas que também é sempre interessante e uma das características ou das críticas feitas ao PHP template é precisamente o não separar a lógica da apresentação. Nós com o sistema Twig de templating vamos ter a apresentação pura e simples, a lógica... Uh, portanto, não, não vai ser, nós não vamos ter snippets de PHP embebidos nas templates o que vamos funcionar é com variáveis e que aliás são uh, colocadas desta forma portanto, sempre com uh, chavetas duplas uh, que vão, uh, digamos, chamar os elementos e que os renderizam sem que tenhamos que estar a usar uh, o PHP uh, diretamente. Uh, também sabemos que a utilização de, abusiva de algumas templates e a forma como eram criadas uh, colocava em perigo uh, o próprio site e, e mesmo a quebra ou problemas na apresentação porque havia pessoas que faziam chamadas diretas à base de dados, usando o PHP, etc. Todos esses uh, problemas de insegurança, inconsistência, repetição sucessiva de código, uh, porque agora a ideia é uniformizar e usar componentes e padronizar, uh, será uh, resolvida com o sistema Twig que é um sistema de alto a baixo pensado e, digamos, preparado para responder a, essas, a esse tipo de problemas. Nós temos aqui, este foi um artigo também escrito por Jane Lampton, que é um, um dos elementos que mais tem participado, entre outros, temos o Fabian temos uh, o próprio John Albini e muitas outras pessoas, são mais de 100 pessoas a trabalhar de uma forma ativa e irregular nesta iniciativa. Uh, Jane Lampton tem liderado um pouco na parte da conceptualiza com, dos conceitos e da conceptualização uh, do, do sistema, no Drupal 8, e um levantamento que fizeram foi a de série de elementos que se encontram e que são, digamos, chamados e que as pessoas, um, um themer, tem de conhecer no Drupal 7. E, efetivamente, isto é assustador quando olhamos para esta complexidade e há, existem tantas maneiras de renderizar, de apresentar, de fazer chamadas, de modificar antes de, digamos, renderizar o conteúdo. E a ideia para o Drupal 8 é simplificar isso, porque muitas respostas e muitas garantias já são feitas pelo próprio sistema Twig, inclusive é o render, que não é preciso chamar o do Drupal, e temos também outros elementos que acabam por desaparecer. Existem várias talks em que se explicam estes elementos e o porquê, não vou estar aqui a detalhar o que queria, efetivamente, detalhar aqui e sublinhar é a estratégia seguida pelo grupo, por esta iniciativa, no sentido de trazer o Twig para o core do Drupal 8. E a estratégia seguida foi a de, inicialmente, fazer o commit e colocar o Twig no core, isso foi feito numa, numa fase já anterior, e o... O último desafio foi o de converter todas as templates do core uh, na, uh, em, tu, em templates twig. Uh, isso estava em risco, houve uma iniciativa para criar um, um único patch porque Dries recusou-se, porque isso poderia colocar em perigo o colocar patch ou fazer patches sucessivos, e efetivamente o convite foi lançado por Alex Pot, que desafiou a comunidade a participar na. No, no sprint de, de Portland e mesmo antes, trabalhos anteriores e uh, uh, criarem, a criarem e contribuírem para um mega patch uh, que uh, desse conta em notícia da uh, realização de todas as, e da conversão de todas as templates dos PHPs para Twigs, para o ponto .twig, o HTML.twig. E efetivamente nós podemos aqui uh, ver uh, as uh, tarefas já realizadas e verificamos que todos os módulos do Core uh, que possuem templates tiveram que ser trabalhados e convertidos, não é? os seus ficheiros TPL em, uh, em ficheiros uh, templates Twig. Temos por exemplo aqui uh, bem visível as templates do Views que é um dos módulos que mais templates uh, disponibiliza. Foi, portanto, um trabalho de equipa, a comunidade respondeu muito bem ao apelo e efetivamente conseguiu-se garantir que o Twig estará no Drupal 8 e que vai oferecer todas as vantagens como sublinhado em já várias talks e que nós aqui também referimos e, sobretudo com a segurança, relacionadas sobretudo com a segurança, com a reutilização do código, com a simplificação, a padronização e a possibilidade de receber novas pessoas que queiram trabalhar no sistema de templating Drupal. Num próximo vídeo, vamos ver que templates foram modificadas e que características novas são essas do Twig. Até lá!